Gente, eu tô aqui No bagulho No bagulho do quê? De... Bad Was na rede de Sky Então, bora pegar aqui Entra aqui de 4 Gente, eu de... Ô, oh, louco, já tem 16, 16 O mapa tem das caveiras Ô, oh, louco, o meu sempre estava no começo, ó Tô travando, vai Ô, oh, louco Ô, oh, louco Ô, oh, louco, eu tô morrendo eu Tô travadão capeta entrou dentro de mim calma aí gente que eu tô travado. Oxe, como é que faz aqui agora <risos> Já foi. e aqui é só pouco time de quatro deixa eu ver o meu shift é que corre gente tá bom enquanto ele vai construindo lá rapidinho oh não coloca lã não Unta. coloca madeira pivete Oh meu Deus, sabe que bagulho é louco, né? Vamos dar a ah, anta tá colocando. Ah, tá bom, né? Oxi. Loja de memória aqui. Aqui, madeira. Ó, deu pra comprar bastante madeira aí. vida. Gente, pega, pega diamante, por favor. Eu quero diamante. Mentira, eu quero esmeralda. Esmeralda é melhor. Esse menor daqui a gente não vem, ah, calma o oh, louco. Perdi meus vidros. Ah, não, velho. Eu só levo um tapão. Vou lá para China, o oh, louco, o oh, louco. Será que é hacker? Ainda porque eu tô gravando, hacker? A ah, gente não pode ficar quieto aqui, velho. Olá, o oh, amor. Eu, eu amo disso. não peguei peguei mano é a tacar do nada perdi meus vidros uma outra palhaçada deixa aumentar logo minha espada e minha armadura aqui né porque o bagulho é louco Vou guardar esse diamante aqui tem que guardar no no bagulho do herder porque né vai diabo É... não, é a madura 6, 7 Aqui só com esmeralda Aqui 40, não tenho Ah, oh, não sei porque eu fico com esse escudo Quando aperta aperto o botão direito é muito bom, então, gostei eu preciso de 40 ferro, gente E preciso de mais para comprar os vidros Deixa eu ver aqui Enquanto eu tô aqui comprando para eu estar atacando, aí isso, consegui de esmeralda de novo. Pronto, eu vi o um vermelho ali eu tô, tô cego? Ah, eu sou cego mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Dá, peguei. Peguei. Vou comprar aqui mais madeira. Vou comprar aqui, óbvio, <risos> 20. Que custa 4 esmeralda aqui. Pronto. aí eu vou colocar mais madeira aqui tá bom né coloquei um mais... errado aí quando eu vou colocar as coisas quem é esse agora não sei porque colocou lá daqui a pouco vem uns capeta por cima e tem que colocar a vida por cima mano ah, eu coloco tudo errado ai ai <risos> As construções são muito boas, meu Deus. Sai, capeta. Sai, diabo, da frente. Ah, me uma maçã. Será que é pra já atacar? Ah, por que eu tô jogando... Ah, barra de ouro. Vou maçã, vou lá no meio. Devia comprar... Por que colocaram isso aqui, gente? Oi! Que isso? Ai! Vai, vai, vai Boa, garoto lá no meio, gente Vocês não estão me vendo Pegando esmeralda aqui Aí, Peguei dois, vou vazar Ai, ai Aí do nada eu caio <risos> Eu me livre Ah, era o rosa que estava atacando Guardei Me mata Me mata aqui Deixa eu ver o que dá pra fazer com esse... que tá brotando ali na, ba... na base. Tem que pegar o quê? Oh meu Deus, quando eu venho, a peste vem. É assim eu sofro. Ó, oh, 5 ouro, dá pra comprar bomba. É... Bola de fogo. Aqui é esmeralda. Ah, ainda tem um pouco... A ah, gente vai atacar alguém, não tem uma cama quebrada, velho. Ah, eu não tenho.. Eu já tem. Tenho... Ah é quatro esmeraldas. Vou comprar aqui mais uma comprar duas. Eu ainda não dá pra comprar bola de fogo. Eu não dá pra comprar uma. Eu vou guardar é, é esses. E vou atacar o vermelho, porque o vermelho é um fido a égua. Eu medo de cair, meu Deus, eu tô tremendo quando eu passo na fonte. O cu fecha. <risos> Opa, um diamante aqui, ó. Ô louco, dois diamantes, vou voltar, calma aí. Calma que o bagulho é louco. Eu peguei dois diamantes. Ah, peguei mais um. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, com medo de cair, com medo de cair, com medo de cair. Ah, tem quatro diamantes, gente. Ai, ai. Será que dá pra... É, entender de maioria? Merorah. Ah, não. Os caras já feitos. Eu vou comprar isso aqui. Pontos de vida. tem mais uma vida, gente. Acho As... que a gente faz diferente. Eles estão fortes. Olha o vermelho ali. O rosa também. Ai, ai. Ai, tem dois diamantes aqui. Eu vou pegar. Ah! Ai, que... Porra que o bagulho tá louco. Ô, oh, louco, o outro fez um trip aqui, ó oh. Ô, oh, louco Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jantar pra comprar um golem É no Brotelão, mas eu vou juntar. É, vem a peste, gente, oh meu Deus Na hora que eu venho, a peste vem Deixa eu ver o que eu faço aqui Ué Ué, gente Vamos ver se vocês guardam Diamante aqui Ai, ah, já tenho três eu tenho uma maçã dourada Ô, louco Ah, gente, começou, velho Começou Começou o laranja vindo ali, gente O rosa, o vermelho, tá tudo atacando Nós Vou comprar lá. lã Cadê? Cadê? Que tipo assim, gostei de dinheiro, né? Eu gostei de ouro, né? ferro. Além de ser quatro ferros, mas ferro sabe como é, né? Ferro. Ui! Ui, meu Deus, que isso? Ai, Brasil! Ai, levei na bundinha! Calma! Ai! Que isso? Que isso? Ai! <risos> Oi, tudo bom? Oi gente! Tô voltando aqui! Tudo bom? Tudo bom? Ah, não deu! Não deu! Passei mesmo, tô nem aí! Nem aí, vou atacar mesmo pelo amor de Deus Comprar uma espada pra mim de diamante preciso de, de esmeralda que mesmo Não aguento mais vocês Gente, não arco não Eu vou morrer Ai, eu tô tremendo, meu Deus Que vomia. Ah, o laranja tá vindo A peste lá Calma aí, laranja Ué, ué, caiu? olha que ousado, safado. Mas olha... É melhor comprar uma bomba colocar aqui, explode logo essa ponte. Desse descarado. ai ah, <risos> <risos> <risos> Meu deus do céu eu <risos> Só porque eu não tava... Ah, aqui, já comprou um era golem Quem roubou minhas ideias? Ô, oh, louco Tá bom, né? O que eu posso fazer agora, gente? Eu só queria, é... pérola não Ai, gente, alguém me dá alguma coisa aí, pelo amor de Deus ele tá ouvindo de novo? Ai, gente, ele tá ouvindo de novo, velho! Que peste! Ah, não, gente. Pera, pera, pera, pera. pera eu vou comprar. É... Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Bomba. Eu vou explodir aquela ponte. Cadê ver como é que compra bomba aqui. É 5 de hora! A cama do vermelho foi destruída. que? Ah, sai daí, sua pé. Oh, gente, alguém compra um, algumas bolas de fogo? Deixa eu ver. Ai, o povo aqui comprando, aqui, o... Eu... Pera aí, gente, calma aí. Calma aí, calma aí. Olha aí, ó, eu sou trabalhado. Pera aí, desgraça. Ah cai. Gente, cai, cai, cai, cai. Ai, gente, acabou, acabou, acabou, acabou. Calma aí, eu vou comprar. Ai, gente, faz alguma coisa. Eu sei que nossa ilha tá sendo... Ah, foi destruída já. Ah, pelo rosa. Já vem essa peste. Já vem essa peste. Já vem essa peste. Já vem essa peste. Vem essa peste. Ah, eu vou morrer! Morremos. Ué, os caras só estão tá atacando a gente. Azul aqui, top. Vai, amigo, faz alguma coisa. Tu vai morrer. Tu vai morrer. Nossa, ele está com uma bomba aqui. Ah, o azul tá muito boiando, gente. Olha que bosta. Ah, aquela pena lá de repulsão. Agora que eu entendi, porque o menino me empurrou. Entendi o significado daquela. Ah! pena de repulsão vai morrer aí já. Ah, de novo não vai capeta morre morre morre morre meu filho deixa eu capeta te levar ah, imagina se não cair não tá dando trabalho todo pra fazer isso agora porque a gente pediu a gente vacilou muito o moleque é doido a capa caiu caiu quase Caiu. Já era. Já é, meu filho. Se entrega. Se joga. Se joga logo. Ué, outro caiu. Oxe, tem dois caiu aí. Olha lá. Os laranjas tudo caindo. Será que vão voltar? Voltou. Ah, então a cama não foi destruída. A cama lá não foi destruída. Ah, que novidade. Ele tá... É só dar uma fechada aqui no... Olha ele tá parado, dá um fichada aqui na bunda que ele cai Olha lá, os Zosa, eita Tão vindo, ele tá fingindo que tá AFQ Pra dizer que morreu, mas eu tava fui no banheiro e deixei aqui, olha lá, só deu um tapão Os não quer nem saber se ele tá afequeiro, ele vai matar mesmo Então é isso gente, o mó acho que machi em 4 minutos o bagulho foi louco, eu aumentei a Minecraft agora, meu Deus E eu tô usando outro gravador, tô fazendo a gravação teste Esse vídeo aqui não vai pro canal, não Como é que dizia? Tá bom, mano, é filho